Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre Seita com S e Seita com C. Seita com C era um montante que você tinha que pagar para não servir na praça de Celta. Já Seita com S é esse nome de facção, então você pode falar Há uma grande polêmica que envolve a disputa entre seitas e religiões. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.